Eu estava falando no vídeo, no áudio anterior, sobre a possibilidade de a gente controlar as emoções e as nossas sensações e sentimentos, mas já antecipei a vocês, de certo modo, que o ideal para se dizer não seria tentar controlar. É claro que o controle ele vem da necessidade da gente, dotados de alguma capacidade, inclusive isso é um item filosófico, religioso, né? de termos algumas condições de decisão, né? ou até quem sabe o famoso livre-arbítrio, tão falado pelas religiões, muitas delas, nós, seres que temos uma enorme complexidade de itens que compõem a nossa realidade. E para mim, claramente, é muito, é, é muito caro né, e muito bem-vinda a compreensão, a tentativa de compreensão do nosso vasto, do nosso vasto mundo psíquico, mental porque nós somos, meus amigos e minhas amigas, dotados de condições básicas que antecedem a nossa a opção consciente de interação com o mundo, tanto nas constituições mais fisiológicas básicas, os nossos órgãos, sistemas, os nossos ossos, os nossos músculos, mas temos uma estrutura emocional, temos uma estrutura psíquica que vem para nós através da nossa genética, na medida que nós vamos nos desenvolvendo embrionariamente, e já desde o embrião, a gente já vai tendo trocas com o mundo externo, com a nossa mãe, enfim, e vamos sendo trabalhados né, mediante as influências desse mundo, dessa relação, de modo que quando nós nascemos, nós já temos condições embrionárias, que compõem a nossa realidade psíquica. E nada mais importante do que as nossas condições emocionais. Emoções que não são atributos exclusivos do ser humano, Eles estão, elas estão presentes, claro, de forma correlata, de forma correlacional, translacional com outros seres vivos, animais, por exemplo, mamíferos. Nós estudamos muito do comportamento humano frente às situações básicas através do comportamento de animais. Se não fossem os ratinhos de laboratório, a gente não teria tido tantos avanços, inclusive na saúde mental, em relação à compreensão de doenças e os próprios tratamentos. Mas nós temos condições básicas do nosso funcionamento, que está no centro, né, anatomicamente, sendo pesquisado no centro do nosso cérebro, que são as nossas emoções, que dentro desse horizonte de nascimento com elas, são aquelas que condicionam ou nos é, acompanham para a nossa vida nosso desenvolvimento. Tristeza, raiva, nojo, medo, alegria e, e medo são condições básicas que acompanham a gente e que vão servindo aí como a base, né, como a base de um prédio para uma complexa construção no nosso desenvolvimento psíquico. Isso é através das emoções que eu falo bastante para as pessoas, né, e a reação que nós temos às nossas emoções, porque aí podem nos prover sensações e sentimentos, aquilo que nós sentimos em relação à realidade, com com esse complexo que a gente vai lidando ao longo da nossa vida. E as emoções, eu queria deixar muito claro para vocês, e assim como os sentimentos gerados pelas emoções, são formas da gente enxergar a realidade, e muitas vezes de modular a realidade. Para vocês terem uma ideia, uma depressão, que é uma doença hoje já bem difundida, infelizmente, bem clássica no cotidiano, é uma condição que fundamentalmente carrega consigo o predomínio da emoção de tristeza, sensações de sentimento de tristeza, e que faz com que a pessoa veja o mundo de uma maneira muitas vezes distorcida. E claramente como é que uma emoção funciona? Como a lente, tá bom, meus amigos, meus amigos dos óculos que nós utilizamos e através das quais nós enxergamos o mundo. E as nossas emoções, elas temperam o nosso mundo. Funcionam como um tempero, funcionam como um colorido. Pergunta para você, filosófica, para você ficar pensando. Qual é a cor que está o seu mundo hoje? Martin Liboni, médico-psiquiatra. Professor de Psiquiatria, até o próximo vídeo, até o próximo áudio. Muito obrigado.